Este episódio serve para chamar a atenção sobre os endereços das páginas e as localizações, porque é isso que o Drupal utiliza para dar respostas aos nossos pedidos e solicitações. Se repararem, qualquer destas páginas, como é óbvio, qualquer destes itens de menu tem um endereço e se olharem para a barra, Vão verificar que, neste caso, este menu, que se chama Main Menu, está em Admin, Structure, Menu, Manage, Main Menu. Mas ainda posso ir mais detalhadamente. Ou seja, sabendo para onde quero ir, neste caso quero ir para People, posso colocar Admin e People e salto diretamente para lá. Vão dizer, mas depois de termos instalado o menu, uh, o admin menu e que me permite uma, uma ligação rápida a, a todos os lugares, para que é que eu hei de saber ou estar a decorar este caminho? A ideia não é aqui uh, obrigar a decorar, não ninguém vai decorar nada. A ideia é começarem a perceber a lógica de como é que isto funciona. Se vocês repararem, tudo o que tem a ver com esta barra, que é uh, a barra de administração, o menu de administração, inicia sempre por admin, ou seja, toda a zona de administração ou back-end terá admin qualquer coisa, e essa qualquer coisa começa por ser a primeira secção e depois dependências dentro da secção. Se quiser consultar uma página do utilizador, já não coloco... Admin, o único utilizador que temos neste momento no site é o administrador, é o Admin, e reparem que eu sei que ele é o user e é o user1. É assim que o Drupal lida com os utilizadores. Se eu agora criasse conteúdo, iria, digamos, ficar node1. Conhecer e perceber a lógica destes caminhos em Drupal, na linguagem Drupal, Paths, é bastante interessante do ponto de vista depois da construção do próprio site, quando estiverem a criar os vossos um, itens de menu, as vossas visualizações, um, vai ser interessante e vão verificar que isso vai entranhar-se e vai ser como algo perfeitamente natural. Para já fica esta ideia de que tanto podemos clicar nas coisas como atentar no path e tentar perceber o que é que ali uh, ocorre. Reparem que se eu interpretar neste momento a ligação que tenho aqui, na base tenho o user1, que foi de onde parti, a página base, se eu desligar esta que se sobrepõe, efetivamente continuo na página user1 e uh, tenho o overlay que me carregou o admin content porque carreguei, ou porque selecionei conteúdo. Uh, Fechando, estou no user1.